Eu não entendo <risos> a gostosa. Eu não vou matar essa gostosa não Deixa a gostosa aí, gente Eu <risos> vou a gostosa Acho que não sabe jogar não, hein Eu vou deixar essa gostosa Deixa a gostosa aí de boa Olha como eu sou gostoso É isso, <risos> gente. Eu sou muito gente boa, velho. Não é possível.